Beleza pura, estamos chegando na área aí com o nosso pré-jogo para a antepenúltima rodada do Campeonato Alemão Na temporada 2021-2022, e... um, rapaz, o Campeonato está chegando nesse momento final, hein? Rapaz, o que foi desse Campeonato? Enquanto quanta coisa aconteceu, hein? Até agora é. Claro que o título está decidido, o título do Bayern na semana passada, matematicamente mas aquilo que eu venho falando já há algum tempo, já era sabido muito por conta do episódio lá do jogamento da, do, do, da história dos dois jogadores, do Banha, né? Na partida contra o, o, o Freiburg. Mas é, o Dortmund vai enfrentar aí o Borrom para uma oportunidade de dar experiência, experimento para alguns jogadores. O confronto é um negócio interessante, né? Porque é um jogo que é. É como se fosse um mini-derby. Porque Borrom e Eduardo são cidades próximas. Então, ele é como se fosse um derby de região, basicamente. É, o Borrom, a gente sabe que é um clube tradicional, que deve, há muito tempo, teve muito tempo na primeira divisão, caiu, voltou e agora está aí é, permanecendo mais um ano aí na primeira divisão e, e que vai enfrentar um Borussia Dortmund que vai aproveitar ó, já que está classificado matematicamente com a próxima Liga dos Campeões, uh, vai aproveitar para fazer algumas experiências, algumas é, observações que tenham a fazer, uh, que pode fazer, e, enfim, aquela coisa que você já sabe. Uh, uh, primeira coisa que é muito importante lembrar, é, alguns jogadores estão aí em suas finais de Copa, na de categoria de base, de sub-19 e sub-17. Então, Ruti, é, o Boi é, deverão começar jogando jogar 45 minutos na partida contra o Boa. A, a ideia é tentar fazer com que esses jogadores ganhem minutos e ganhem experiência a, no time principal, já que o inglês Boi estreou no final de semana durante o segundo tempo contra o Bayern e foi muito interessante. Fez um jogo até... E com muita personalidade né? então vamos ver o que vai acontecer em relação a contratações de jogadores quem que vai vir, quem que não vai vir a gente já sabe do Sul que já é certo, provavelmente também deve vir aí o, o ADM uh, faltam aí detalhes aí finais para resolver essa, essa negociação, essa novela interminável né? e, e o Nico Chokebeca, né, o zagueiro do Paibo. Do e que deve ser anunciado aí provavelmente depois da, da final da Copa da Alemanha é, entre o Freiburg e o Leibniz, né, que vai acontecer agora no próximo dia 21 de maio. No mais, é, um, o que devem sair, o Witzel já é quase certo, o Brandt parece que pode também ser mais um que pode sair, é, além do Burke que já vai sair, né, apesar de que ele vai estar no banco de reservas Amanhã por conta que o Rio, o nosso querido o está se recuperando de contusão, então é, vamos ver o que pode fazer. Eu acho que seria legal, é, já que o Burke vai sair, por que não colocar ele como titular nesse jogo? Até como forma de, uma maneira dele sair por cima, é, uma despedida e tal dentro do clube, né, por tudo que ele fez, foram Praticamente quatro ou quatro, cinco anos aí. É, é incrível. Ferrou muito bem no alto nível, né? Nos últimos dois anos aqui não foi talvez tão bom assim. Pelas contusões, pelas polêmicas. É, por tudo aquilo que é, houve, que o cercou muito durante a, a, a, a os dois, últimos dois últimos anos. Mas sem dúvida nenhuma. é meu um jogador que assim, é, fez muita história pra caramba. Né, e que ele é, talvez tenha se consolidado, ou se tornado conhecido mundialmente é, como um gorilo interessante para jogar agora na MLS. É, então, eu acho que seria uma oportunidade, até porque é o último jogo em casa, né? praticamente, nesse campeonato. Então, talvez seria legal aí, de como justa é, para esse jogador que, querendo ou não, fez uma importância até de certa forma grande é, no gol do Borussia do, Dortmund. É, sobre jogadores que, bom, machucado, você já sabe, né? É de um, não preciso nem dizer aqui, né? Ah, Munier, os é, jogadores que estão voltando de treino já faz um tempinho, como a Rádio do Moura, é, o Rio, o, o, o goleiro aí, o Koubel, que se chegou, né? o Schmelzer, que vai anunciar oficialmente a sua aposentadoria aí dos campos. Assim que terminar a sua temporada, deverá ter um jogo de despedida aí que não sabemos quando. E enfim, depois que nesse meio de semana aí, o Dortmund fez uma missão super eficiente para as vítimas da guerra e do que está acontecendo aí na Rússia tá e na Ucrânia, né? Contra o de Kiev e o Dortmund variar, perdeu por 3 a 2 para o, o de Kiev no Signal Dunapac contra um time que não vinha jogando há mais de dois meses. Ah, é inacreditável meu Brasil é inacreditável é algo impressionante o que acontece você perder para um time que está dois meses sem jogar é algo realmente impressionante é um caso para ser estudado esse Borussia Dortmund né? tem que rever muito, muito conceito né? muita personalidade muita questão de ser a ideia vencedora então o time defensivamente melhora e vai vir o Sul aí na próxima temporada Mas Acho que falta mais Acho que falta ter um time mais encorpado Um banco mais encorpado Já que o Renê vai embora que vem alguém aí Pra vir pra ser um jogador importante Pra equipe E, e apostar muito bem Também apostar também na categoria de base Que dá pra fazer por agora Mas É, é um jogo pra completar Esse campeonato, essa Reta final de temporada, é, como a gente costuma dizer aí, né? Fechar as cortinas aí para uma temporada que foi complicada, que foi difícil, e começou em meio à pandemia, ainda na pandemia, apesar que a pandemia não acabou, né? sabendo disso? Apesar dos Estados estarem estar voltando a ter a sua capacidade máxima, mas a gente sabe como é que é, é mas que passou por muitos desafios, né? De, de como lidar com isso, chegou a ficar boa parte do primeiro turno é, praticamente sem público, é, e agora tenta ter uma tentativa de recomeçar. É engraçado que, né, que essa semana, né, é, ontem, né, foi lembrado os sete anos de uma das maiores semifinais da história da Copa da Alemanha, do futebol alemão como um todo, Aquela, aquela, aquela classificação espetacular do, do, do Borussia Dortmund para cima do Bayern de Munique no jogo 1x1, o Dortmund saindo atrás do Pacaco Lewandowski o Dortmund conseguiram buscar um empate com o Mito uma jogada trabalhada de uma para outro agora chegando na ponta pro, pro Alba botar um carrinho nela para fazer o gol você a vontade que tinha aquele time aquela gana daquele time de ser vencedor né? de tentar fazer algo diferente, né? conseguiu levar o jogo para a prorrogação, segurou o Bayern na prorrogação e, e nos pênaltis, <risos> o, praticamente duas primeiras cobranças do Bayern foram literalmente escorregões. Inacreditáveis! E, e depois o que veio de você, né? Cara, tá futebol japonês, atualmente, australiano, é é, pegou pênalti do Gotti. <risos> que tava então lá no baile, né? concursou as coisas da vida né e o Dortmund venceu aí por 2 a 0 é, teve ainda o Hummels perdendo o pênalti, né, que o Neuer é 14. aí o Neuer na última cobrança foi lá e errou ainda bem e aí o Dortmund foi pela final onde pegou o Frankfurt e, e aí o Dortmund acabou sendo campeão naquela temporada Sete anos, hein, rapaz rapaz como é que são as coisas, né? Quase, quase uma década já, hein? O tempo passa rápido, hein? O tempo passa muito voando. É algo impressionante, né, cara? E olha que nesse tempo, pelo menos a gente já viu o Dortmund ter tido umas três mudanças de elenco, ou até quatro mudanças de elenco, assim, totalmente diferentes, né? E sem contar, sem contar os técnicos que já foram demitidos, né? É os técnicos que já passaram. É. Por exemplo, o Torre, que ganhou a Copa da Alemanha, saiu no final da temporada. É, né? Então, é, vê como é que são as coisas. um, um negócio impressionante que o futebol é ele era, né? é, Ao longo desse, dessas quase daí uma década. Né? É, e é muita coisa, né? muita coisa aconteceu no futebol nesse tempo. E é engraçado, quando você vê as imagens semifinal, naquela semifinal, você fala, caraca, mano. O que, é, o que é o jogo, né? Tá numa situação complicada, você consegue levar, empatar o jogo, levar uma prorrogação e ainda ganhar nos pênaltis. É algo fantástico. É algo realmente fantástico. Só é, o futebol proporciona, né? E, assim foi, foi talvez um dos grandes momentos é, que o futebol da Alemanha lá, na, na, de clubes teve depois daquela final da Liga dos Campeões de 2013, né? Então, é Certamente aí foi o último grande é, momento emblemático, realmente, é, por tudo que secou aquele jogo e, e, e por tudo que se levou na, naquela oportunidade, que certamente vai ser lembrado por muitas seleções principalmente aquele lance, né, que o, que o, o Penda, né, que agora é o ex-jogador né, em atividade, né, que se aposentou agora na temporada passada, né, pro, é, do último clube dele, do bairro de Evercussi, né, é, que fez aquele lance que ele evitou em cima da linha, né? O jogo que estava no finalzinho já. É, uma imagem também emblemática, né? uma foto, é, que até hoje é muito lembrada, né? Um, é algo também que marcou a história da, da cara semifinal e certamente foi ser lembrado por muitos, muitos, muitos anos. O que foi aquele jogo lá é, é pra entrar para a história. Não é outra, uma outra significado é, que teve aquilo ali, né? Por tudo aquilo que foi, aquele, aquele jogo, aquele time, né? Victariano, a né? Enfim. É um, foi um time que entrou realmente para a história, né? Realmente. E certamente vai ficar gravado aí né? na mente de muitos torcedores homem-negros, né? Porque para acontecer aquilo ali de novo, para ganhar um título que até ganhou a temporada passada na Bundesliga, mas com esses requintes né? de você ganhar com essa emoção. Né, com, com essa vontade de ganhar, né, um, acho que vai levar um bom tempo ainda, né, vai levar, levar, levar um bom tempo, falta levar a Bundesliga e falta voltar a ganhar a Liga dos Campeões, mas do jeito que está, é só se esse time realmente com essa nova reformulação, ver se consegue ter essa vontade, essa gana de ganhar, essa gana de ser vencedor, de ser campeão, né, para avançar uma casa na frente porque hoje, o Borussia Dortmund não pode mais só pensar em Vaca na Liga dos Campeões. É, tem que avançar para o mais, tem que buscar para o mais para que esse Dortmund possa ir avançando uma casa para frente é, para que o clube possa ser ainda mais respeitado é, por muita gente. E até as próximas televisões aqui do Brasil né, passam a respeitar mais. Né? Se olha o Franco, Frankfurt, né? time que é, que tem um orçamento é, cidade, na cidade da Bolsa de Valores, né? é, que veio muito desacreditado, fez uma campanha no, no Campeonato até agora, de mediana pra boa, mas que faz uma Liga Europa espetacular. Os caras pegaram a oportunidade e falaram, é a nossa chance e vamos nós, tá ligado? É, e vão tipo, lá em, no, na, na Inglaterra e ganharam do Oeste, viu? tá ligado? Você viu o Leipzig, ah, por mais que tenha todos os problemas de ser um clube empresa foi lá e ganhou o jogo contra o Rangers, que é a sua obrigação. O Rangers é um time fraco. Fraco. Um time que não tem capacidade para estar em semifinal de competição europeia. Por mais que seja um clube de, um, tradicional. Apesar de ter falido e depois ter renascido. Mas, enfim. É... Que essa temporada tem que servir de lições... Mas não é como lições para pagar, passar a borracha e depois chegar na temporada seguinte e cometer os mesmos erros. O Drakkar tem que ir adiante, tem que buscar ser campeão e buscar fazer algo, algo a mais é, para que possa fazer diferença é, no futuro de média a longo prazo. E você em casa, aí qual é a sua expectativa nessa rata final de temporada? Aí tem briga ah, para as últimas duas vagas aí na liga dos campeões. Quem vai para a Europa League, quem Talvez uma vaga da Conferência League. Uh, mas tem aí a final da Copa da Alemanha que também pode tirar essa vaga da Conferência League. Enfim, o que, que dá para esperar? Qual é a sua expectativa? E claro que você pode falar ainda bem uh, desse borro e Dottom, Dottom e borro que vai ser transmitido aí pelo OneTutball. Amanhã a partir das 10h20 da manhã, 10h30 a bola rolando. A todos muito obrigado pela audiência, pela companhia. Amanhã, sempre de volta com o nosso pós-jogo. Vamos você é obrigado. Em todo o Brasil. Valeu, galera. Grande um abraço.